agora uma dica muito esperta para recortar renda com esse aparelhinho aí que é um ferro de solda daqueles bem baratinhos de 25 reais que a gente compra nas lojas de material de construção ele pode ser usado na maioria das rendas que a gente compra nas lojas que são sintéticas de poliéster de tule e para base a gente precisa trabalhar sobre um vidro no meu caso aí eu tô usando uma base de cortar legumes que eu comprei numa loja de utilidades domésticas daí para usar é só aquecer o ferro de solda e encostar a pontinha no contorno da renda que na mesma hora já derrete, recorta e faz o acabamento das bordas para que nada desfie. Aproximei a câmera aí para que vocês possam ver de pertinho e esse é o resultado, muito mais rápido e prático do que recortar com a tesourinha. E vamos aprender a fazer um rolotê. Para isso, nós vamos precisar de uma tira cortada no viés, ou seja, na diagonal do tecido, que tenha mais ou menos 2, 2,5 cm de largura. Vamos dobrar no meio e passar uma costura reta que tenha ali mais ou menos um pé de máquina. Ela pode ser mais grossa ou mais fina, dependendo da densidade do tecido, se é mais grosso ou mais fino, e se não vai dificultar tanto a gente na hora de virar a tira vira do avesso para o direito depois da costura é só pegar uma tesoura e refilar o excesso de tecido que sobrou ali na margem e agora com o auxílio de uma agulha com linha a gente dá um pontinho bem ali no início da borda do rolotê joga a agulha para dentro do canudinho de tecido pelo fundo e vai subindo com ela até o outro lado quando a agulha chega lá a gente puxa com tudo e o rolotê já vira do avesso para o direito perfeitinho e prontinho para ser usado como alcinha de vestido de festa ou então para criar as azelhas de abotoamento. E o truque agora é de como fazer um cos com elástico aparente e costuras embutidas. Temos aí um tecido que tanto pode ser de saia, de vestido, de calça, depende do seu projeto. E na bordinha dele com o avesso pra cima, nós vamos encostar o elástico. Lembrando que a medida do elástico é sempre um pouco menor que a medida do tecido, pra que durante a costura a gente faça o franzido que deixa o cos ajustado na cintura. Daí e nessa posição vamos passar uma costura reta com um centímetro de margem, esticando sempre o elástico para que ele acompanhe o tamanho de sobra do tecido. E esse é o resultado da costura franzidinha, agora com uma tesoura vamos refilar esse excesso de borda deixando apenas meio centímetro. Agora, para fazer o acabamento, nós vamos pegar o elástico e dobrar por cima do lado direito. Passar uma costurinha bem ali na borda do elástico, que já vai fechar o acabamento embutado tindo essa parte que a gente acabou de refilar e depois da costura pronta esse é o resultado pelo lado direito com as duas costurinhas aparentes ali em cima do elástico e do lado avesso a gente tem esse acabamento limpinho também um avesso bonito e fácil de fazer e vamos aprender a colocar barbatanas nas nossas costuras. Para isso, a gente começa fazendo uma costura inglesa, que é assim: a gente une as duas bordas, colocando direito com direito, e passando uma costura reta com mais ou menos um centímetro de margem. Depois disso, a gente abre as margens e refila apenas uma delas, cortando o excesso de tecido fora. Daí é só levar para a tábua de passar, fazer uma dobrinha de meio centímetro na margem que sobrou e passar com o ferro para vincar aí a gente vira essa dobra sobre a margem refilada para esconder tudo e passa o ferro mais uma vez Voltamos para a máquina e costuramos reto bem na bordinha. Daí tá pronta a costura inglesa e esse é o resultado, ó, de um lado e do outro. E agora é só pegar a barbatana de plástico, atravessar pelo canudinho formado pela costura e a nossa peça já ganha uma estrutura durinha ali, estável. Para a barbatana não sair, a gente faz um retrocesso numa ponta e na outra, fechando a costura e tá prontinho. É assim que se coloca a barbatana na costura inglesa. E vamos ver como emendar faixas com listras horizontais para que as listras não fiquem desencontradas. A gente vira uma sobre a outra, colocando direito com direito, formando um ângulo de 90 graus entre as listras. Depois dobramos a pontinha superior, formando um triângulo e alinhamos bem as listrinhas. Agora a gente passa a dobra com um ferro para criar um vinco e depois disso a gente abre a ponta outra vez e com uma régua e um lápis a gente risca bem em cima do vinco daí é só alfinetar cada listra no sentido contrário formando uma espécie de trava que segura a trama do tecido na posição certa e depois é só levar para a máquina e costurar reto bem em cima do risco e esse é o resultado as listras encaixam perfeitamente ficam certinhas e aí gostou desse vídeo então